Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos da cidade de São Paulo e hoje eu vim trazer esse vídeo falando sobre a 99 Pop, que acabou de trazer um novo aplicativo pra gente aí com visual moderno, bacana, interessante, que vocês vão acompanhar ver como é que está o novo visual que eu vou mostrar para vocês e no final desse vídeo eu vou mostrar como baixá-lo porque ele ainda não está disponível ainda na Play Store e no sistema iOS, ainda não está disponível, vou mostrar como é que faz o download desse novo aplicativo e como instalá-lo, beleza? Então vamos lá, eu vou eu fechar aqui a telinha para mostrar para vocês a tela da 99 Pop. Vamos lá, vou finalizar aqui... Vamos lá, o visual continua o mesmo, 99 não mudou nada o layout inicial, só que quando abre o aplicativo você já vê que ele está todo moderno, todo atualizado, bacana, parecido até mesmo com o aplicativo da Uber. E ele tem algumas novidades, que agora ele no canto superior direito, ele está mostrando para gente o valor que você fez no dia, e se por um acaso você puxá-lo para a direita, ele oculta. Então, se você não quiser mostrar os seus ganhos para ninguém, você só Puxa ele para direita. Uma coisa bacana é que se você puxa ele de volta e clica em cima dele, aperta em cima dele, ele vai aparecer agora uma nova tela de, da carteira onde ele aparece os seus ganhos do dia, tá vendo? Ganhos de hoje. Ele vai mostrar o ganho que você tem de hoje do, do seu aplicativo e os ganhos semanais embaixo, onde também vai mostrar os ganhos de hoje quando você fizer corridas no dia, beleza? Então, tá vendo? Agora você pode acompanhar os seus ganhos de hoje sem precisar ficar clicando nos ganhos semanais. Isso é bacana, é bom para acompanhar os ganhos. Aqui de resto não mudou praticamente nada. Eu já dei uma olhadinha no novo aplicativo. Não mudou praticamente nada. Voltando para trás, você pode ver que o botão conectar ele está bem visível na tela e ao clicar em conectar, ele vai começar a buscar a corrida para você, aparecendo analisando. <risos> Vou até cancelar aqui, ó, vamos parar a corrida, mas beleza, para você desconectar, ó, conectei, para desconectar, você clica nesse botãozinho também inferior direito e desconecta, beleza? Uma coisa interessante também é que agora a, a opção de trânsito está também nesse botãozinho direito, e ó, ele mostra o trânsito ou mapa de demanda, para mostrar o, os dinâmicos da área, beleza? Uma coisa que também mudou aqui foi que agora ele está mostrando as notificações quando você clica na sua foto do perfil, ó. Tem a barra de notificações bem visível, então todas as suas notificações vão estar aqui, é, promoções, os ganhos das viagens em crédito e tudo mais, beleza? Bom, é só isso pessoal, para facilitar aqui, não tem muita diferença no novo aplicativo, ele só mudou o layout, ficou bem moderno, bem bacana. E agora vamos fazer para... como fazer para baixar o novo aplicativo da 99 beleza vamos colocar de novo meu rostinho aqui e como é que faz aqui no, no, no vídeo eu coloquei abaixo do link da descrição coloquei na descrição o link de como fazer o download do novo aplicativo. Ao efetuar o download, ele vai ser um, um arquivo de APK. Nesse arquivo de APK, você pega e instala ele no celular. Quando você for instalar, ele praticamente vai atualizar o aplicativo da 99. Se por acaso aparecer alguma coisa de fontes desconhecida, pode aceitar. Não tem problema, o aplicativo está seguro. Foi até um amigo nosso aqui do YouTube que ele divulgou pra gente no, no canal dele. Se vocês quiserem passar também no canal dele, dá uma fortalecida, dá um like um inscreva-se nos vídeos dele lá. O canal é o Portal Motorista, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E é isso aí pessoal, fez o download, instalou, você já vai ter esse novo visual, beleza? Agradeço por ter assistido até aqui, já dá um like, se inscreva no meu canal e vamos para o próximo vídeo, beleza? Falou, tchau!